Fala aí, meu povo, tudo bem? Então, neste vídeo, eu trouxe para vocês é, questões de provas anteriores, tanto da SpaceX, ESA e EPICAR, onde, nessas questões, eu fiz questão de trazer é, tópicos diferentes do assunto conjuntos. Então, a gente já falou da parte teórica de conjuntos, e agora a gente vai resolver exercícios é, ou questões de concursos anteriores. Tá ok, pessoal? É, nos próximos vídeos aí eu vou trazer também de outros concursos, bem como de vestibulares Para a gente entender como esse assunto, ou seja, como os conjuntos são cobrados é, nessas provas ok Então é por isso que eu achei importantíssimo trazer essas questões para vocês Nada melhor que exercitar, não é isso? Então vamos lá, vamos dar início a nossa aula de hoje, vem comigo! E nossa primeira questão aqui, pessoal, é uma questão da ESA. Certa, a ESA é uma escola é, de formação de sargentos e é um concurso que cai todo o assunto aí do ensino médio. E como a gente está falando de conjuntos, vamos é, resolver aqui uma questão de conjuntos, tá ok? É, nessa questão eu falo o seguinte, olha só. Em uma escola com 180 estudantes, sabe-se que todos os estudantes leem pelo menos um livro. Foi feita uma pesquisa e ficou apurado que. quê? Então, aqui estão algumas informações. Olha só, pessoal. 50 alunos leem somente o livro A, 30 somente o livro B, essa informação é importantíssima, somente o livro B, 40 leem somente o livro C e 25 alunos leem os livros A e C, 40 alunos leem os livros A e B e 25 B e C. Pessoal, ó, a pergunta, a pergunta que ela é a mais importante, certo? A gente tem que encontrar a pergunta. A nossa dúvida é, qual a quantidade de alunos que lêem os livros A, B e C? Então, aqui ele está precisando de quem, pessoal? Precisando da interseção. Veja que, como ele está querendo a interseção, é óbvio que esses conjuntos, eles possuem elementos em comum. Então, vamos colocar aqui, ó, o conjunto A. Aqui. É, vamos colocar o conjunto B e também vamos trabalhar com o conjunto C, que é formado aí, né, pelos livros A, B e C, respectivamente. Pessoal, olha só. É, quando ele fala aqui que 50 alunos leem somente o livro A, então, somente estaria nessa região que a gente já viu na parte teórica, certo? Então, aqui estariam os 50 alunos. B, só leem B. 30 alunos, então vamos colocar aqui na região é, na sua respectiva região, o livro C 40 alunos, então vamos colocar aqui os 40 alunos que leem apenas o livro C, show de bola o problema está querendo esse carinha aqui, ó, que a gente não sabe, vou chamar aqui de X, né? pois o X na matemática a gente utiliza quando é, não conhecemos o seu valor, então aqui o, o X representa a interseção entre A, B e C existem outras três informações, ó, 25 alunos leem os livros A e C pessoal, os livros A e C estariam, é, não sei se você concorda comigo, nesta região aqui, ó, englobando o X então Aqui está a pegadinha da questão, fiquem ligados, olha só. Se X já faz parte de A, B e C, então, ele também faz parte de A e C. E como 25 alunos leem os livros A e C, pessoal, A e C, então, eu tenho que descontar aqui. Ó. Aqui ficaria 25 alunos menos o X que a gente já contou. Da mesma forma, A e B tem 40, então, aqui vai ficar 40 Menos x. Fiquem ligados neste grande detalhe, tá ok? É, 25 alunos leem os livros B e C. Então, ó, B e C estaria nessa região aqui englobando x. Se x já está contando aqui, então ficaríamos com 25 menos x. Show de bola? Então, agora, a gente, eu acho que temos os dados suficientes para calcular o valor de x, que é o que a gente precisa, certo, pessoal? Porque, olha só... Ele nos diz aqui em cima que 180 estudantes é, leem pelo menos um livro. Então, está todo mundo nessa região aqui. Não tem ninguém do lado de fora aqui, pessoal. Então, que se tivesse, teríamos que adicionar esse pessoal do lado de fora... Todo mundo aqui, e essa soma total seria 180. Só que, como todos os estudantes leem pelo menos um livro, então, está todo mundo, esses 180 estariam dentro dessas regiões aqui. Então, agora, a gente vai somar todos os valores e igualar 180. Pessoal, 180 certo? é igual à soma de todo mundo aqui. Então, teríamos aí 50 mais 30, mais 40, estou pegando aqui a região periférica primeiro, 30, 40, 50, a próxima região mais periférica ali seria o que, pessoal? Olha só, 25 menos x, mais 40 menos x, mais 25 menos x, e não podemos esquecer aqui do próprio x, que é a interseção, certo? Somando todo mundo aqui, o resultado seria igual a 180, foi o que a gente fez aqui. Então, aqui, ó, 50 mais 30 mais 40, vocês devem concordar comigo que isso aqui é, ficaria 80, 120, certo, pessoal? Então, aqui, ó, vamos fazer esse cálculo aqui embaixo. 180 é igual a 120, é, 120 mais 25, 145, 145, mais 40, 195. E 195 aqui, mais 25, daria 100, ou melhor, 210, não é isso? Então, aqui teríamos 210. Isso aí ainda tem as, as variáveis aqui. Ó. Então, menos x com menos x daria menos 2x. A gente poderia cancelar aqui o menos x com mais x, então, ficaria aqui com menos 2x. Passando menos 2x para o primeiro membro, ficaríamos com 2x e teríamos aqui 210 menos 180. Olha só, pessoal, 2x é igual a é, 30, 40, certo? Então, teríamos ali 40x é igual a... É, 40 não, né? Então, 210 menos 180 daria 30, certo? Vamos lá. Vamos melhorar essa continha aqui. Então, teríamos esse resultado ser igual a 30, corrigindo aqui. Então, x seria 30 dividido por 2, que é igual a 15. Olha só que um erro bobo, o fato de ter colocado 40 somado aqui, ó, a banca já imaginando o erro do aluno, colocou aqui na alternativa né, uma delas, que é 20. Ou seja, se eu continuasse com o meu erro aqui, é, eu iria marcar a letra B. Claro que você não vai aí ficar perdendo, dando bobeira, né? É sempre bom, se você tiver um tempinho, dar uma revisada na questão rapidinho ali para ver se o problema ou se sua resolução é, não tem um erro que seja mínimo ali, às vezes um sinal também, você erra todo o problema, onde é, na realidade você fez tudo certinho e apenas uma conta lá no final derrubou todo o seu raciocínio. Tudo bem? Então, vamos aqui para a nossa segunda questão. Bom, pessoal, eu trouxe aqui uma questãozinha da SpaceX e ela é um pouco grande, parece ser grande, mas é bem tranquila se você ficar ligado nos detalhes, tá ok? E o primeiro grande conselho que eu dou para vocês é o seguinte, toda vez que um problema, né? se você já leu aí, relacionar é, três conjuntos ou dois conjuntos também, Primeiro, o conselho que eu dou para você, o primeiro grande conselho que eu dou para você é identifique a interseção é, principal ali, a interseção entre os três conjuntos, se a gente estiver trabalhando com três conjuntos. Se estiver trabalhando com dois conjuntos, a interseção dos dois conjuntos, tá ok, pessoal? Pois isso aí facilita muito na hora que a gente for descontar, porque a gente precisa descontar das outras interseções que acontecem ali. Observe aqui que você vai entender o que eu estou falando, olha só. É, vamos ler o problema aqui, né? Uma determinada empresa de biscoitos realizou uma pesquisa sobre a preferência de seus consumidores em relação a seus três produtos: biscoitos cream cracker, wafer e recheados. Esses são os três produtos. Os resultados, os resultados indicaram que 65 compram cream, 85 wafers e 170, 170 pessoas aqui compram biscoitos recheados. Pessoal, estamos relacionando três conjuntos. Não vamos fazer aqui, ó. É, a gente já sabe que existem elementos em comum. Então vamos colocar aqui, ó, W para wafers. Vou colocar aqui também, ó, é, o C para cream, OK? O C aqui para cream. E outro detalhe, vamos colocar aqui o R para recheados. Então, ó, vamos colocar aqui o conjunto R que representa o biscoito recheado. Beleza. Detalhe, mais importante que eu falei para vocês aqui, ó. Pessoal, 20 pessoas compram o Efron's Cream e recheados. Então, ó, identifiquei aqui já aquela quantidade que consome os três produtos. Então já vamos jogar ali, pois ela é a chave do problema, né? Então aqui, ó, 20 consome os três. Beleza, agora vamos identificar aqui as interseções 2 a 2. Então, olha só, 50 pessoas compram é, C e R. Então, vamos lá marcar o C e R. C e R estaria aqui, 50 pessoas, certo? 50 pessoas. Se aqui já tem 20, então aqui ficaria 30. Beleza. 30 pessoas compram é, C e W. Então, C e W sairiam 30 pessoas. Se a gente já tem 10 aqui, ou melhor, 20, sobraria 10. É, w e R, teríamos aqui 60 pessoas. Como... É, já temos 20 aqui, WR é, descontando ficaria com 40. Show de bola, pessoal! Por isso que é interessante a gente calcular aqui primeiro as interseções. Depois a gente completa, pois. Olha só a informação importante: se 65 pessoas consomem é, o C, o Cream Cracker, você deve concordar comigo. Que 65 estaria em toda essa região verde aqui. Se a gente já tem aqui 40 mais 20 mais 10, então aqui melhor né? Aqui na região C. Então ó, 20 mais 30 mais 10, isso aqui seria 50, 60. Se 65 estaria toda essa região roxa aqui, então sobraria aqui, você deve concordar comigo, o número 5. Não é isso pessoal? Beleza. Vamos agora para o wafers. É, w, o Wafers, seria aqui 85 pessoas. Já temos aqui ó, 60, 70. Então, sobraria 15, pois toda essa região verde aqui representa é, aqueles que consomem W. Então, precisamos descontar quem já está tá aqui. Tranquilo? Então, 85 já foi. 170 pessoas compram biscoitos recheados. Pessoal, olha quanto a gente já tem aqui. Ó. 40 mais 20... Daria 60. 60 mais 30 é 90, certo? Então, sobraria para 170, teríamos aqui 80 pessoas que consomem somente os biscoitos recheados. Tranquilo, pessoal? Então, outra informação importante. Tem algum aqui? Olha só, que sobrou aqui embaixo. Por isso que é bom a gente ir marcando aqui, tá ok? 50 pessoas não compram biscoitos dessa empresa. Olha a informação aqui. ó Então, aqui fora... Teríamos 50 pessoas que não consomem é, esses produtos aqui. Show de bola! Então, o que a gente precisa agora? O que a gente quer? A pergunta é a mais importante, certo? Determine quantas pessoas responderam essa pesquisa. Observe que todo mundo que está aqui dentro dessa região, mais essas 50, 50 pessoas aqui que não consomem, também responderam a pesquisa. Então, somando todo mundo aqui, você deve concordar comigo, seria o total de pessoas é, que responderam a pesquisa, certo? Então, somando aqui, vamos lá, pessoal. 50 mais, vamos pegar ali a parte periférica, 15 mais 80 mais 5, é, mais agora ali, ó 40 mais 10, mais 30, mais 20. Vamos ver... Quanto que vai dar isso aqui? Olha só, pessoal. Vamos pegar aqui. ó, é, 50 mais 15 dá 65. 145, 150, 190, 200, 230, 250. Olha só que maravilha. Eu sempre deixo aqui, é marcado, se vocês perceberam. É, eu sempre deixo aqui o gabarito da questão. Pois é muito importante que vocês aí tentem resolver sozinhos, depois verifique aqui se o resultado está correto, é bom sempre praticar, pessoal, praticar e é, só não é mais importante, eu digo para vocês que ensinar, se vocês tentarem ensinar algum, algum problema, é, algum assunto para alguém, vocês vão ver como vai abrir seus horizontes, né? O canal mesmo, esse canal ele foi criado na época que eu estava é, na faculdade, fazendo matemática. E para entender bem alguns assuntos que eu não estava compreendendo, eu faço o seguinte, não, eu vou estudar agora e vou fazer alguns vídeos, vou criar alguns vídeos e vou colocar no YouTube para ver se dá certo. E isso aí foi tomando uma. uma foi, foi crescendo e eu achei importantíssimo, tá? Isso aí, claro, você remete a um pouco antes, porque eu quando eu era ali 14, 13 anos, eu dava aula. É, porque a minha base matemática na escola foi muito pobre. Então, eu achei muito importante, é, até para me dar um pouco de ânimo, tentar ensinar alguém. Porque eu disse assim, Pô, se eu for ensinar alguém, eu vou ter que pensar várias formas de passar o assunto para essa pessoa. Então, quando você começa a pensar várias formas o mesmo assunto, você começa a entender com muito mais qualidade esse assunto. ok? Então, passa isso. Tente é, ensinar para alguém, pode ser para o seu irmão, para o seu amigo, é, para o vizinho, enfim, para qualquer pessoa que queira aprender, tá? E você vai perceber o poder que o ensinar tem no processo de aprendizado. Tá ok? Então, é, vamos aqui para a próxima questão, pessoal. Pessoal, mais uma questãozinha da ESA aqui, olha só. Em uma escola particular foi feita uma entrevista com 200 alunos sobre curso de língua estrangeira. Vamos lá. 110 alunos responderam que frequentavam um curso de inglês. 28 responderam que frequentavam somente o curso de espanhol. E 20 responderam que frequentavam ambos. Olha aqui, informação importante também, certo? Inglês e espanhol. Olha só, pessoal, qual a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum desses cursos? Aí você vai me perguntar, professor... Não, o assunto aqui não é conjuntos? É conjuntos e tem tudo a ver com conjuntos. Porém, a pergunta pede a probabilidade. Eu falei para vocês, se você assistiu às nossas aulas anteriores, que é, o assunto conjuntos ele está presente em vários assuntos na matemática, como funções, a probabilidade, análise combinatória, enfim. Pessoal, o conjunto, a ideia de conjunto é muito importante para todos os assuntos que vamos estudar é, na matemática. Okay? A ideia de coleção é muito importante na matemática. Então, é, não se preocupe agora com, a, com o assunto probabilidade, se você estudou, tudo bem. Mas eu trouxe aqui para vocês entenderem como é cobrado na prova. Tá? Às vezes não vai vir uma questão somente com conjuntos. Terão ali outros assuntos atrelados àquele é, é, assunto principal. Tudo bem? Então, não se preocupe agora com a probabilidade, mas essa questão aqui é bem tranquila para entendermos é, a ideia de conjuntos também tranquilo? vamos voltar aqui ó olha só é, quando a gente fala de probabilidade fazer aqui bem rapidinho para a gente não se complicar qual a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum desses cursos então eu quero a quantidade de alunos que não frequentam é, esses cursos a probabilidade desses alunos não frequentar certo? pessoal, probabilidade é uma razão Onde, é, no denominador aqui, estaria todas as possibilidades, tudo aquilo que é possível acontecer aqui dentro. Então, você deve concordar comigo que temos no total aqui 200 alunos. E aqui em cima, a gente quer é, o quê? A gente quer aquela quantidade de alunos que não frequentam nenhum desses dois cursos. A probabilidade é isso, pessoal. É aquilo que eu quero dividido por tudo que pode acontecer, Tá? Vamos falar um pouco mais disso aí na aula de probabilidade. Mas entenda isso. Probabilidade é uma razão onde o numerador estaria aquilo que a gente quer que aconteça e no denominador tudo que é possível acontecer. Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero calcular aqui aqueles que não frequentam esse curso. Vamos lá. né? Vamos fazer isso aí, vamos ver se a gente consegue encontrar essa quantidade. É, olha só. Estamos relacionando aqui alunos que estudam inglês... E alunos que estudam o que, pessoal? Espanhol. Vamos lá. Pessoal que estuda espanhol. A gente sabe aqui que 110 alunos responderam que frequentavam inglês. Mas vamos na interseção primeiro, como falei para vocês anteriormente. 20 responderam que frequentavam ambos. Então, ó, os 20 estariam aqui. Excelente. Se inglês. Teria um total aí 110, 110 menos 20, você deve concordar comigo que é 90. Então, vamos colocar aqui 90 alunos que estudam apenas inglês. Outro detalhe aqui, pessoal, 28 alunos responderam que frequentavam somente o curso de espanhol. Então, pessoal, observe que somente, somente o curso de espanhol. Então, a gente não pode descontar aqui dos 20, porque somente o de espanhol estaria aqui. Olha só que legal. 28. Beleza? Show de bola. Se eu tenho aqui 200 alunos que foram entrevistados, será que tem 200 alunos aqui dentro, pessoal? Acredito que não, né? Vai ter alguém aqui fora que seria exatamente esse pessoal que não frequenta nenhum dos dois cursos. Tudo bem? Então, se eu tenho 200 alunos no total, vamos subtrair de quem estuda inglês e espanhol. Beleza? Então, vamos lá. 90 mais 20 daria 110. 10. 110 aí mais 28 daria 138. Então, eu tenho certeza que 138 alunos estudam é, inglês e espanhol. Tranquilo? Então, estudam inglês e espanhol. Show de bola. Pessoal, olha só que interessante. Se 138 estaria aqui, se eu descontar, eu consigo encontrar esse pessoalzinho aqui de fora que não faz nenhum dos dois. Então, vamos lá. Ó. 200 menos 138... Você deve concordar comigo que isso aí daria 62, não é isso? Então, 62. 62 alunos são aqueles que não estudam no inglês e em espanhol. Então, aqui ficaríamos com 62 dividido por 200. Aqui fica com a cara bem fácil de se resolver, pois estamos trabalhando com porcentagem. E se o denominador é 100, o numerador seria o valor em porcentagem. Então, se a gente simplificar aqui e é possível por 2... E por 2, ficaríamos aqui com 31% embaixo, 100. 31 por cento é a mesma coisa que 31%. Esse símbolo aqui significa por 100. Então, 31% é o que a gente. É a probabilidade que um desses alunos não frequentem nenhum dos dois cursos. Tranquilo, pessoal? Questãozinha aí, ó. Uma mata, bem tranquila, né? Então, é. Isso aqui foi apenas para você ver como pode ser cobrado nas provas. Tudo bem? Vamos aqui para a próxima questão. Mais uma questão aí um pouco diferente das anteriores, porém bem interessante de se resolver. É uma questão do Colégio Naval e ela diz o seguinte, olha só pessoal. Numa pesquisa sobre a leitura dos jornais A e B, constatou-se que 70% leem em jornal A e 65% leem em jornal B. A pergunta é, qual percentual... Máximo aqui está dúvida de muita gente dos que leem os jornais A e B, então ao mesmo tempo ele quer interseção, pessoal. Ele tá relacionando aqui ó. O problema tá relacionando é, os jornais A e B, então vamos colocar aqui jornais A e B. Ele diz o seguinte ó: é, ele não tem o a quantidade que de, de, das pessoas né que leem a porcentagem. Daqueles que leem A e B ao mesmo tempo, então, aqui a gente não sabe. É uma forma de se resolver esse tipo de problema também. Então, aqui estaria interseção, quem eu quero. E ele diz o seguinte, constatou-se que 70% leem o jornal A. Então, o jornal A estaria nessa região rosa aqui. Então, eu tenho que contar com X, certo? Então, quem lê somente A? Quem lê somente A seria aqui ó, 70 menos X. Eu tenho que descontar. Isso aí a gente já sabe. Bom, outra informação que eu tenho é que 65% leem o jornal B. Pessoal, 65% leem o jornal B, então quem lê somente B é 65% menos a interseção. Show de bola! Será que com isso já é possível a gente resolver o problema? Agora você precisa ficar ligado nos detalhes. Ele quer o seguinte, o percentual máximo dos que leem o jornal A e B. Ele quer saber quando isso aqui é máximo. Qual é o valor máximo de X da interseção? E para isso, você vai ficar ligado aqui ó, nessas subtrações. Pessoal, quando é, é? Qual o valor máximo que eu posso colocar para X? Olha só, X aqui ele pode ser igual. A 65, não concorda comigo? Porque assim, ó se x for igual a 65, eu chego aqui a zero. Se ele passar de 65, se ele passar de 65, eu falo que pode ser zero aqui, porque B pode não ter nenhum elemento que só, é, no caso aqui, jornal, né? não pode, pode ter nem, ninguém que lê somente o jornal B. Então, todo mundo estaria aqui dentro, ou seja, B ele seria um subconjunto, todos os elementos estariam aqui, um subconjunto de A, tá ok, pessoal? Por que não pode ser 70? Porque se você colocar 70 aqui, esse valor vai ficar negativo, não cabe muito na questão, não tem muita lógica isso, certo? Então, você deve concordar comigo que 65% é o valor máximo de X e acontece e recai na seguinte situação, ó. O B, no caso vamos colocar o A aqui, que é o, o conjunto maior, o B ele estaria dentro de A, ele é um subconjunto de A. Então, aqui, ó, aqui estaria o B, aqui é, estaria todos os elementos que seriam aqui, no caso, 65%. Certo? E aqui estaria 5%, pois A ah, é 70%. Então aqui é a situação onde é, a interseção é máxima. Isso aqui, pessoal, cai muito e muito é, em várias questões quando é, se trata aqui de percentual máximo, percentual mínimo. Fique ligado aqui que quando fala de máximo e mínimo, é, você tem que associar a conjuntos disjuntos. E conjunto, ou quando um conjunto é subconjunto de outro. Então, é, esses dois conceitos estão é, sempre presentes quando tratamos de percentual máximo ou percentual mínimo, tá ok? Em questões lá, nas questões de vestibulares ali, eu vou trazer uma bem parecida com essa aqui também. Tranquilo, pessoal? Então, vamos aqui para a próxima questão. É, ficou fácil de entender aqui que a alternativa é a letra C, tá ok? Vamos aqui para a próxima. Olha aí, mais uma questão bem bolada né? e bem parecida com a anterior. Sejam os conjuntos A com dois elementos, B com três e C com quatro elementos. O número de elementos do conjunto C menos A interseção com B interseção com C pode variar entre... Pessoal, quando fala aqui, ó, pode variar entre, ele está querendo saber... Quando essa subtração aqui, essa diferença, melhor dizendo, essa diferença é máxima e quando ela é mínima. O que pode acontecer aqui? Olha só, o que a gente tem ali ó, é C menos a interseção. Aquela interseção ali é bem parecida com essa aqui. Ó, a interseção B, interseção C. A interseção entre os três conjuntos. Quando ele fala a diferença, ele está querendo encontrar aqui ó, o número de elementos de C... É, que não fazem parte disso aqui, ou seja, C menos isso aqui. Então, o número de elementos de C, a gente já viu ali, que é igual a 4. C, pessoal, tem 4 elementos. Quando é que essa diferença, ou seja, a diferença entre o número de elementos de C e o número de elementos desse novo conjunto aqui, que é a interseção entre A, B e C, ela é mínima? E quando ela é máxima? Porque quando ele fala pode variar entre, ele está querendo saber o menor valor e o maior valor. Não é isso? Então, fique ligado, pois a gente já sabe a quantidade de elementos de C. O problema nos dá, que é 4. Então, 4. Quando é que isso aqui é mínimo? Isso aqui vai ser mínimo quando isso aqui for igual a 4, concorda comigo? Ou seja, quando é que esse resultado aqui é igual a 4. Será que é possível? Vamos analisar. E quando... Então, aqui estaria a nossa primeira situação. Vamos colocar aqui, ó. Primeira situação seria essa aqui de cima. A segunda situação é, sabendo que C é 4, quando é que essa diferença aqui... É máxima. Vai ser máxima quando esse resultado aqui for zero. Concorda comigo? Então, será que é possível isso acontecer? Será que é possível o número de elementos aqui ser 4 e também ser zero? Vamos analisar. Pessoal, quando é, é... Vamos analisar zero aqui primeiro. Quando é que a interseção é igual a zero? Porque fica mais rápido de, de verificar isso aqui. Quando é que uma interseção entre três conjuntos é zero? Você deve concordar comigo. Que se A, B e C fossem conjuntos disjuntos, ou seja, conjuntos que não possuem elementos em comum, então, eles não teriam, então, é possível, sim, que esses três conjuntos é, tivessem nenhum elemento em comum. Se eles forem disjuntos, é possível. Então, esse zero aqui é possível. Então, essa diferença aqui ó, pode ser igual a 4. Então, aqui, essa diferença nos dá um valor máximo. O maior valor que, que essa diferença aqui pode nos dar, exatamente 4, é possível. Então, a gente já consegue encontrar aqui o maior valor, que é 4. Outro detalhe, será que este valor aqui, pessoal, é, pode ser igual a zero? É, será que esse, essa diferença aqui pode ser igual a zero? Ou seja, que ser igual a 4? Muitos alunos iriam ficar aqui testando, né? Ó, uma outra situação que pode acontecer é A. B e C estarem aqui, é, terem elementos em comum. Poderia acontecer isso aqui. Você iria ficar testando A, B e C. Iria ficar testando aqui. Olha só, C tem quatro elementos. Então, como é que quatro elementos caberia aqui na interseção se B ou se A tem, na realidade, dois e três elementos, respectivamente? Então, é, você iria ficar aqui rodeando, rodeando, e iria, com certeza, perder tempo, e também perder aí neurônios. Okay? O que é interessante, eu já falei para vocês é, na questão anterior, quando fala de máximo e mínimo, é importante a gente trabalhar com conjuntos disjuntos e também conjuntos e os seus subconjuntos. Vamos tentar trabalhar A, B e C sendo um subconjunto do outro. Como é possível isso aqui acontecer? A ser subconjunto, como ele tem menos elementos, ser subconjunto de B, e B ser subconjunto de C, já que C tem mais elementos. Então aqui, ó, o C ele estaria aí abraçando todo mundo. Vamos ver se isso é possível. Aí o C abraçaria o B, não é isso? O B e o B abraçaria aí o A. Então vamos aqui, ó, os B abraçando o A. Pessoal, o A a gente já sabe que tem dois elementos. Então vamos colocar aqui, ó, 1, um, O B tem três elementos. Ora, se aqui já tem dois, então aqui ficaria com o terceiro elemento faz parte de B. E o C, olha aí, tá vendo que essa regra aí vale para muitas questões quando fala de máximo e mínimo. É, e C teriam aí quatro elementos. Então, se já tem três aqui, ficaria com o quarto elemento aqui. Olha só que legal, pessoal, pois a gente consegue enxergar com isso aqui que a interseção é meio complicada, a interseção aqui ser nula, ok? Até que se você ficasse pensando, você não ia ter uma interseção aqui entre esses três elementos, né? Era possível, na verdade, não é tão possível porque a gente não tem outros valores, é meio complicado trabalhar com essa, é, com essa organização aqui. Então, toda vez que falar de máximo e mínimo, tente ir para conjuntos de juntos e também para subconjuntos, quando um conjunto está dentro de outro. Okay? Observe que essa interseção aqui, quem seria a interseção entre A, B e C? Seria exatamente o conjunto A, que é o subconjunto de todo mundo aqui, tanto de C quanto de B, que ele tem, na realidade, dois elementos. Então, zero não é possível, mas a gente viu que dois elementos, sim, é possível. 4 menos 2 é igual a 2. Então, a gente teria aqui, no mínimo, dois elementos nessa interseção e, no máximo, quatro elementos nesta interseção. Tudo bem, pessoal? Então, é muito importante que vocês entendam é, essa ideia, tá ok? Na realidade, aqui não é zero, né? Vamos colocar aqui. Uh, aqui seria 4. Aqui não, seria, não poderia ser com 4 elementos e sim com 2. E essa diferença seria igual a 2, tá ok? É, então, deu para perceber aí que é, essas propriedades aqui que a gente fala, conjuntos disjuntos, subconjuntos, é muito importante a gente saber, porque a gente não, não, não sabe como vai vir né? é, questões envolvendo conjuntos. Tá? ok? Aqui é puramente questão envolvendo conjunto e você consegue perceber que pode, sim, complicar sua vida na hora da prova. Ok, pessoal? Vamos aqui para mais uma questão. Olha aí, uma questãozinha do Colégio Naval. Pessoal, olha só. É, considere o conjunto A dos números primos positivos menores que 20 e o conjunto B dos divisores positivos de 36. A pergunta é, o número de subconjuntos do conjunto diferença B menos A é... Bom, vamos por partes. Primeiro, vamos identificar aqui quem é o conjunto A. O conjunto A, ele disse que é os números primos positivos menores que 20. Então, a gente sabe que o primeiro número primo é 2, é o próximo 3, 5, né? lembrando o conceito de número primo. É, são os números que são divisíveis por ele mesmo e por 1. Um, tá? Por isso que o 4 não é o número primo, porque ele é divisível por 1, um, por 2 e por ele mesmo. Então, por três números. Os números primos só são divisíveis por ele mesmo e por 1. Um, tranquilo? Então, aqui 6 não é. O 7 seria... 8 e 9 não. 10 também não. O 11 seria... O próximo aqui seria 13. O próximo seria aqui 17... E o outro seria, antes do 20, o 19. Então, aqui estariam os números primos menores que 20. Beleza! Quem são aí agora, pessoal, os números, os divisores, né? o conjunto B, que é formado pelos divisores do, positivos de 36. Então, quem são os divisores de 36? Todos aqueles números que são divisíveis por 36. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, o 4 seria, 5 não, 6... É, 7, 8, 9, certo? Então, 9, o 12 seria, o 18 seria, e o próprio 36. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Será que são 9? Será que a gente esqueceu alguém? O interessante aqui é você tentar é, fatorar o 36. Vamos ver quantos divisores o 36 tem. A gente vai trabalhar isso aqui em uma aula específica, mas não custa nada a gente relembrar. 36 dividido por 2 dá 18, por 2 dá 9, é, agora por 3, 3, 3, finalizamos aqui. Observe que a gente tem 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Pessoal, olha só, vamos somar a esses expoentes aqui uma unidade, tá ok? Então, vamos somar uma unidade a 2, então, vai ficar 3, e uma unidade a esse 2 aqui também, e vamos multiplicar esses resultados. 3 vezes 3 é 9. E essa aqui é a quantidade de divisores do número 36. Vamos rever aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Então a gente não esqueceu de ninguém. Show de bola. Continuando aqui, pessoal. Olha só. Ele quer saber o número de subconjuntos. Então isso aqui lembra o conjunto das partes. Não é isso? Do conjunto diferença. Então primeiro a gente tem que encontrar o conjunto diferença. Ele quer saber aí quem é B. Menos A. B menos A, vamos colocar aqui com a cor diferente. B menos A, ele seria aqui, ó, vamos lá, B menos A, ele é igual a quem? A todos os elementos que pertencem a A e não pertencem, ou melhor, pertencem a B e não pertencem a A. Vamos verificar aqui. 1 um pertence a B e não pertence a A. 2 está aqui, 3 também. O 4 também não pertence a A. 6 também não. 9 não é primo, não é primo, não é primo, não é primo. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, certo? Então, 1, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Teríamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, melhor, 7 elementos. Não é isso, pessoal? Então, a diferença é formada aqui por sete elementos. Aqui a gente tem um novo conjunto. Ele quer o número de subconjuntos desse novo conjunto. Observe, quando ele fala o número de subconjuntos, estamos falando do conjunto das partes. Pessoal, conjunto das partes, a gente viu... Esse P aqui está meio estranho, né? Sei lá, está fazendo uma garça, não sei lá. Bom, é um P maiúsculo, beleza? O conjunto das partes de B menos A... Ele é formado por todos os subconjuntos, e a gente viu isso. O subconjunto 1, o subconjunto 4, 6, 9, 12, depois 2 a é 2, 1 e 4, 1 e 6, 1 em 9. Mas a gente não vai fazer isso, pois a gente já sabe, a gente consegue calcular o número de elementos, ou o número de subconjuntos do conjunto das partes. E a, a, a expressão que a gente utiliza para calcular isso aí seria 2 elevado a n, onde n representa a quantidade de elementos do subconjunto, ou melhor, do conjunto. Como aqui é igual a 7, então, ficaria 2 elevado a 7, que é igual a 128. Olha só que legal, né, pessoal? Então, uma questãozinha aí para a gente ver como o conjunto das partes pode ser cobrado, tá ok? Ele relacionou ali a diferença, é, números primos, divisores, então, veja aí... Quantos assuntos estão relacionados a uma questão só? Tranquilo, pessoal? Vamos aqui para a próxima? Vamos lá. Bom, mais uma questãozinha boa aqui para vocês. É, na verdade, essa aula aqui, a gente trouxe vários tipos de questões, né? É, vários, é, várias cobranças em cima do assunto conjuntos, ok? Isso é muito importante. Tente aí sempre... É, resolver vários tipos de questões sobre o assunto antes de passar para o próximo né? aqui está o gabarito, tente resolver sozinho, se não conseguir dê uma olhadinha aqui na resolução, beleza pessoal vamos lá, numa pesquisa feita junto a 200 universitários sobre o hábito de leitura de dois jornais A e B, chegou-se às seguintes conclusões 80 universitários leem apenas um jornal leem apenas um jornal não sei quem é, se é A ou é B. Pode ser também os dois, né? mas que leia apenas um jornal. O número dos que não leem nenhum dos jornais é o dobro dos que leem ambos os jornais. O número dos que leem o jornal A é o mesmo dos que leem apenas o jornal B. Apenas, tá? Marque sempre essa palavrinha para não pegar você. Aqui não tem apenas, então é todo o conjunto A. Aqui tem apenas, então é só aqueles que leem o jornal B. Beleza, vamos relacionar aqui os dois conjuntos, já que é, possuem elementos em comum. Então, aqui estaria o conjunto A e aqui estaria o conjunto B. Beleza? Bom, o que a gente sabe aqui ó, que 80 universitários leem apenas o jornal. Vamos guardar essa informação, pois a gente não tem nada aqui escrito ainda. É, outra informação que temos, o número dos que, é, dos que não leem, então, não leem nenhum dos jornais, Estaria aqui fora. Então, esse pessoal aqui é o dobro dos que leem ambos os jornais. Então, aqui a gente tem um valor. Aqui fora é o dobro desse valor. Então, é, aqui fora é o dobro da interseção. É isso que o item 2 está nos dizendo. Bom, o item 3 diz o seguinte. O número dos que leem o jornal A, então, toda essa região aqui, é o mesmo dos que leem apenas o jornal B. Bom, pessoal, se eu chamar essa região aqui de A, então, são aqueles que apenas leem o jornal A, você deve concordar comigo que esse pessoal que está aqui é, seria igual a quem? Seria A mais X, não é isso? Porque ele está nos dizendo o seguinte, ó, que os que leem apenas o jornal A é igual aos que leem apenas... Ou melhor, os que leem o jornal A, que é A mais X, é todo mundo aqui dentro, é igual, é a mesma coisa dos que leem apenas o jornal B. Apenas o jornal B estaria nessa região. Então, A mais X é igual, certo? É a quantidade de pessoas que leem o jornal B. Tranquilo, pessoal? Acho que ficou fácil entender esse probleminha aqui. Beleza. Com base nesses dados, podemos afirmar que o número de universitários que leem o jornal B, ele quer saber o valor dessa soma aqui, então, vamos até copiar aqui. Ele quer saber quem é x mais a mais x. Quanto é esse valor? Vamos guardar aqui essa informação. Tranquilo? Bom, sabemos que 200 universitários é, estavam na pesquisa, certo? Então, somando esse aqui com esse, com esse e com esse, o resultado seria igual a 200. Outra informação que a gente guardou aqui e é interessante resgatá-la, que é, 80 universitários leem apenas o jornal. E isso é muito importante é, que a gente entenda que quem é que lê apenas o jornal. Você deve concordar comigo que esse pessoal aqui lê apenas A e esse pessoal aqui lê apenas B. Então, essa quantidade aqui... É, a mais X e A seriam aqueles, né, essa soma nos dá exatamente a quantidade de pessoas que leem apenas um jornal. Então, se você somar aí, vamos somar aqui, ó, A mais X mais A, certo? A mais X mais A, esse resultado tem que ser igual a 80. Tranquilo, pessoal? Outra informação importante, se você somar tudo isso aqui, esse resultado tem que ser igual a 200. Então, vamos somar todos esses valores. Ó. 2x mais x dá 3x, 3x. Melhor, vamos fazer aqui. Ó. 2x somado com a mais x, somado com x e somado com a. Esse resultado tem que ser igual a 200. Tranquilo, pessoal? É bem isso mesmo, né? Então, a mais x mais a é igual a 80. Então, a gente pode até ó, substituir aqui, vai ficar bem fácil, né? não tinha enxergado aqui esse detalhe. Olha só, ele diz que a mais x mais a é igual a 80. Então, você pode pegar aqui ó, o a mais x mais a e substituir por 80, certo? Podemos substituir por 80. Ou você poderia aqui formar um sistema também, não tem problema. Então, aqui, ó, somando 2x com esse x que sobrou aqui, 2x com x aqui teríamos 3x. a mais x mais a é igual a 80. Então, já vou substituir aqui por 80. Isso aqui é igual a 200. Então, ó, 3x, pessoal, é igual aqui a 120, não é isso? Então, x é igual a 40. Então, já temos o valor de x. Então, aqui, ó, já podemos colocar aqui 40, mais o valor de a, eu não tenho, mais 40. Vamos ver quanto é que vai dar esse resultado. Para encontrar a... Você deve concordar comigo que se substituirmos aqui ó é, x por 40, conseguimos encontrar a. Então, teríamos aqui 2a mais 40 é igual a 80. Passando 40 para lá, ficaríamos com 40. O a aqui, então, seria igual a 20. É né? isso porque 40 dividido por 2 é igual a 20. Olha aí que legal. Então, 40 mais 20 é, mais 40, ficaríamos com 80, mais 20 é igual a 100. Que maravilha! É, pessoal, olha só, probleminha tranquilo de se resolver. É, não fique preso apenas, eu disse para você em aulas anteriores, quiser calcular aqui a quantidade de elementos da união, né, claro que você também consegue resolver é, pela seguinte expressão aqui. Ó, o número de elementos de A união B, que seria ali no caso é, esses valores aqui, é igual ao número de elementos de A. Mais o número de elementos de B, menos a interseção, o número de elementos é, de B com A. Essa é a interseção aqui, certo? Então, essa expressão aqui é exatamente é, tem a mesma ideia do que a gente está resolvendo aqui, apenas com é, é, incógnitas aqui. Tá ok, pessoal? Então, vamos aqui para mais alguns probleminhas. Na realidade, mais um probleminha. Né? Esse aqui é o último. Olha só que legal, né? Quantos problemas trouxemos aqui. É diferente para entendermos como é cobrado o assunto conjuntos. Olha só, vamos lá. Um conjunto A tem N elementos e P subconjuntos. Vamos lá. O conjunto A aqui, vamos é, copiar aqui só para a gente não se perder. Então temos aqui ó, 1, 2, 3, 4 e assim vai até N. Eu não sei quantos elementos tem, mas vamos imaginar que isso aqui seria N elementos. Tem N elementos aqui dentro. E, é, na realidade, isso aqui ele diz que é IP subconjuntos. O conjunto A tem N elementos e P subconjuntos. Quando fala de subconjuntos, estão falando de conjunto das partes. Então, P subconjuntos quer dizer que P, aqui, é a quantidade de subconjuntos de A. Olha só que legal. Então, quanto, como é que a gente calcula o número de subconjuntos de A? é 2 elevado ao número de elementos. A gente sabe que ele tem N elementos, então, P é igual a 2n, vamos guardar essa informação aqui outra informação, e o conjunto B que possui 3 elementos a mais do que A, então se A vai de 1 a N, o B ele vai de 1 a N mais 3, tá? não precisa ficar, pode fazer de outra forma, eu estou aqui só para mostrar para você o que o problema está nos dizendo, então aqui ele tem 1 Chega até N, que eu não sei quem é N, e ele continua. É, N mais 1, N mais 2, como são três elementos a mais. Então, vamos somar aqui. Isso aqui é um elemento. E o último seria N mais 3. Então, ele tem N elementos, que é o conjunto A, mais três elementos aqui. Tudo bem, pessoal? E ele fala o seguinte. Ó, é, se Q é o número de subconjuntos de B, então ele fala que Q. É o número de subconjuntos de B. Como é que a gente calcula o número de subconjuntos? É o conjunto, é o, número de, é o conjunto das partes né, de B. É o número desses desse subconjuntos, essa quantidade. Então, teríamos aqui ó, 2 elevado à quantidade de elementos. Se ele tem aqui n mais 3, então ficaria aqui n mais 3. Pois ele teria n mais 3 elementos. 1, 2 e 3. Né? Somaríamos aí mais três elementos, n mais 3. Tranquilo, pessoal? Então, Q aqui é igual a 2 elevado a n mais 3. Show de bola! Aqui chegou a parte mais crítica, para vocês verem né, como é importante a matemática básica. Muita gente chega aqui, tranquilo, só que peca a maioria dos alunos que erram esse tipo de questão que você está vendo aí, né aqui em cima, ou melhor, aqui em cima, ou para lá, ou para cá no caso aqui em cima, ele é, erra, a maioria desses alunos, erra no que, pessoal? Erra na matemática básica. Isso aqui, pessoal, para resolver isso aqui, esse, esse problema, você precisa entender bem o conceito, ou melhor, as propriedades da potenciação. Simples assim. As propriedades que muita gente não dá. É, bola, deixa de lado Muita gente deixa, acha que não é importante Aqui você vai ver que era importante Quer ver? Olha só Você teria que ficar testando essas alternativas Se você consegue enxergar rapidamente Show de bola Porque você está tá bem treinado Porém, se você na prova Bateu aquele nervosismo e não consegue enxergar Veja cada alternativa Olha só Ele está dizendo aqui que Q é o triplo de P Vamos ver se isso é verdade Q, que está aqui, 2 elevado a n. Vamos testar A primeira aqui, certo? 2 elevado a n mais 3. Será que isso aqui vai ser igual? Vamos ver se o resultado aqui vai ser igual a isso. Vai ser 3 vezes P. Então, 3 vezes P, 2 elevado a n. Será que isso aqui chega a esse resultado, pessoal? Acredito que não, né? Porque as bases aqui ó, são diferentes. Aqui é a base 3 e aqui é a base 2. Eu não tem como fazer essa multiplicação aqui, tudo bem? Então, se você lembra das propriedades de potenciação, não tem como você multiplicar o 3 por 2, pois eles são bases diferentes, certo? E ficaria meio complicado realizar essa operação. Vamos analisar aqui a alternativa B. O que é que B nos diz? B nos diz que... P, cadê P? P está aqui, ó. 2 elevado a n é a mesma coisa que 8 vezes Q, Será que isso é verdade? Será que 8 vezes que, que é 2 elevado a n mais 3. Esse resultado aqui, será que a gente chega a isso aqui? Ué, vamos, dar uma vamos dar uma analisada aqui, ó. 8, tem como eu deixar 8 na base 2, não tem? 8, nada mais é que 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a n mais 3 ficaria aqui, como as bases são iguais, eu repito a base, vou repetir aqui a base e somo os expoentes. 3 mais n mais 3 ficaria n mais 6. Olha só que legal, e a gente vê que 2 elevado a n mais 6 não é igual a 2 elevado a n. Então, a gente descarta aqui essa situação, tá ok? P é igual a Q mais 8? Se você for tentar aí testar, vai ver que não, porque as bases são diferentes. Também não tem como eu somar aí, pessoal, é... o Q com 8. Certo? Não teria como utilizar a propriedade usando a soma entre as bases aí. Tranquilo? Se você for dividir aí P, por quê? Né? Se você quiser testar, é importante, né? Já que a gente está aqui, vamos testar aqui. Ó, a C também. P. Cadê P? P é 2 elevado a N. 2 elevado a N é igual a Q, que é 2 elevado a N mais 3, mais 8. Ó, você poderia aqui colocar na mesma base 2, só que como é que você vai transformar essa soma aqui nessa expressão? Né? Não tem como, tá ok? Pois a gente consegue aglutinar as bases quando estamos trabalhando aqui, ó, pessoal, com... É multiplicação ou divisão também, de mesma base, tá ok? Agora, a soma é, de potências aqui ficaria meio complicada. A gente não consegue aplicar aqui é, nenhuma propriedade, beleza? Se você for dividir aí é, P por quê? quem é P? Então, a letra D aqui, ó, vamos colocar aqui. Quem é P? P a gente viu que é 2 elevado a N. 2 elevado a N dividido aí por quê? que é 2 elevado a n mais 3, será que isso aqui dá 1 oitavo, pessoal? Como eu falei para vocês, uma propriedade da potenciação. Você consegue transformar 2 elevado a n mais 3 da seguinte maneira. Então, no numerador ficaria ainda 2 elevado a n, e no denominador, teríamos aqui ó, 2 elevado a n vezes 2 elevado a 3. Olha só que legal, né? E a gente acaba enxergando muito isso aqui. Ó. A gente lembra que o produto de mesma base. A gente repete a base e soma os expoentes. Mas, isso aqui, se isso aqui é igual ao, ao segundo é, é, resultado aqui, a esse resultado, então, esse resultado também é igual a essa expressão. Eu posso desmembrar isso aqui. 2 elevado a n mais 6 é a mesma coisa que 2 elevado a n vezes 2 elevado a 6, não é? Ou 2 elevado a n mais 3 vezes 2 elevado a 3, tanto faz. Então, aqui, ó, se você for simplificar 2 elevado a n por 2 elevado a n, isso aqui vai ter igual a 1. E 2 elevado a 3 é igual a 8. Ou seja, P por Q é, sim, 1 um oitavo. Que beleza, né? um oitavo. Pessoal, olha só que questão tranquila, né? Certo, certo é, cuidado aqui. É uma questão tranquila porque ela apenas cobrou de você propriedade de potenciação. Tá? E lembrar que, quando se pede o número de subconjuntos de qualquer conjunto, a gente está trabalhando com o conjunto das partes. E a expressão para calcular essa quantidade, para você ficar ali no braço, calculando todos os subconjuntos de um conjunto, a expressão 2 elevado ao número de elementos nos dá o resultado. Até essa questão aqui, por exemplo, você precisaria lembrar dessa expressão, 2 elevado ao número de elementos, para resolver Senão, você é, teria que chutar a questão ali e ir na sorte. Tranquilo, pessoal? Eu espero de coração que vocês tenham entendido essa aula, entendido aqui é, esses problemas. Eu, na verdade, eu espero mais ainda que você tenha aí conseguido resolver todas essas questões aqui sozinho, tá? que não precise, a não ser no final da aula aqui, para curtir o vídeo e também se inscrever no canal. É isso, pessoal. Claro, né? É... E tenha aí resolvido todos esses problemas. Eu espero muito. Tá ok? Espero vocês também na nossa próxima aula. Deixo aqui o meu muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal!